queria mijar nele. Não, pega outra. Golden Shower. Cara, isso eu tô. Mano, eu preciso adquirir esse superpoder, cara. Qual? O quê? Eu tô na luta. Eu sempre quis ter um mijo tóxico. Ah, que le... cor? Rápido pura. Que a cor coisa mijo? é a mais maravilhosa do mundo. Você não tem uma ofensa maior do que você mijar em alguém. Não precisa bater. Já mijou em, em alguém? Puta merda. É a minha especialidade. Golden Showers? É. É. é. é o cara parece bicho. um cachorro é. ah mano, tô triste com essa ideia, que viu mano ah mano, é, você que deu eu, eu essa não entendi ideia ideia por que você teve essa ideia que tal uma linda confraternização é é, é se cara. errar, foda-se é. ah, vai, é só eu tomei, teu cu é isso oh, aí, mano que isso todo mundo tem que se perder, você não se sacrificou pela galera? Não. verdade, mano pô, você já fez já mitou, parabéns <risos> mitou <risos> Acho que tá bom de torta. Aqui é continua a bom. pergunta e a torta só no Igão, mas ele que deu essa ideia é, Não, mano, não, mano. isso? É, é isso. É genial. Você viu? Bom, não. todo mundo quer raiar é torta Não, é o pó de pá sempre sou eu que me ferro, sempre sou eu que me dou é mal. É Hoje é só ele. Pra celebrar um ano. Pra celebrar um ano, o migão uma igual, uma só tomando no chave. cu. Boa. Você é o bolo e a galera tá pondo cobertura de chantilly. É, chantilly de macho. Minha avó fala chantilly. <risos> chantilly. E chantilly. E minha chantilly. mãe fala pudinho. Eu já falei pra ela, é um cachorro que tá na cozinha? Viu? Pudinho? Pudinho, pudinho. é pu foda! Pudinho, ela chama de pudinho, pudinho, pudinho de leite é Mano... Bolo prestígio, ela fala bolo prechô <risos> Sua mãe é muito foda é, ela, ela... ela inventa Ela vai, Ela é, vai é é dizer dela que dela, a receita ela... é dela Na linguagem é dela é, esse Bolo não, é invenção minha, assim. bolo prechô Ó, oh, o Gordão ah, ficou, ficou triste A ideia dele Ele vai chorar no banheiro Não, ele foi comer Foi comer e chorar Quando ele tá triste ele vai comer